Eu vejo a vida melhor no futuro. No, futuro, no, futuro, no futuro Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda a satisfação que se der